Ó, o primeiro exercício que a gente vai fazer hoje, nós vamos fazer o seguinte, botar o pé no step, subir, joelhada, volta, subir, joelhada, volta, subir, joelhada, volta, é isso aí, mudou, joelhada, joelhada, é rápido, tá? Rápido. Rápido, ok? Isso, isso aí, isso aí. Pegaram? Tranquilo? Só, só dá o toquinho no chão e vai lá em cima. Botou aqui, ó. Chegou, toquinho lá em cima. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos direto, 3, 2, 1, vai! 1, um, contando. 2, 3, 4, Isso, 3, isso, levanta essa perna. Isso. 11, vamos embora. Lá em cima, lá em cima. 15. Isso. Isso. 20. Bora. 3, 4, 5, 6. Força, vamos embora. Bora. Equilíbrio. 15, 16, 17, 18. 40, vambora força, vambora mudou a outra perna 50, vai 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, conta, 9 conta alto Bora. Isso. Ponta do pé. Isso. Levanta esse joelho. Isso. tá doendo. É isso aí. Vamos embora. Isso. Bora. Levanta mais o joelho. Traz aqui. Isso isso, Seis, isso, levanta, traz aqui na frente o joelho, isso, dá ajoelhada, certo, levanta mais esse joelho, bora, para não, para não, para não, pega o peso, pega o peso, é, vambora, pegou o peso, abaixou, dessa forma aqui, ó, projeta o peito à frente, desceu, segurou e puxa, só esse movimento aqui, puxa, isso, vamos lá, vamos zerar, vamos zerar, Hã? não, dobrado, flexionado, vamos zerar, hein? vamos lá, 3, 2, 1, vai, contando, abaixa, abaixa, isso, fecha, fecha o braço, fecha o braço, Cotovelo bem do lado. Puxa, lá em cima o cotovelo. Desce mais aqui. Isso, lá em cima. Fecha o braço. Fecha o braço mesmo. E aqui, ó. ó. Aqui. Vai. Isso. Isso. Desce. Desce mais. Isso. Estufa o peito. Isso. Ficou difícil. dobra o braço. Desce mais. embora, Isso, vai. Olha pra frente. Isso. Isso. Não, não dá soco não. Puxa e volta devagar. Isso aí. Abaixa esse corpo. Abaixa esse corpo. Isso. Vambora, até 50. isso, botou o pé no step, sem descanso, vambora, é, de novo, bota o pé no step, vai colocar a perna atrás, vai só fazer o afundo, descer, subir, descer sem peso, subir, sem peso, vambora, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze, doze, treze, 14, quinze, dezesseis, 17, dezoito, dezenove, vinte. Virou o lado, vambora, embora. Três, dois, um, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, bora, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mudou o lado, só 10, vambora, vai, 3, 2, 1, vai, 1, 2, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mudou o lado, vai. Três, dois, um, vai. Isso. Sete, oito, nove, 10 largou, saiu do step vai fazer o seguinte, ó vai ficar em pé com ambos os braços na frente vai elevar o braço elevar a perna elevar fazendo esse movimento ok? vamos lá 3, 2, 1 50, hein? 1, 2, 3 4, 5 levanta esse braço 6, lá em cima 7, 8, 9 10, 10 11, 12, 13, bora minha amiga, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, continua, 26, estica o braço, isso, estica o braço, isso, isso aí, 1, 2, isso, bora minha amiga, braço esticado Isso, isso aí Isso aí, perfeito Bora Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Todo mundo, pés abertos dessa forma, mão em cima, isso, vamos embora, todo mundo, mão em cima, isso, vai, fechar, polichinelo, fecha, isso, subiu e fechou, ok, vamos lá, pegou ou não, então, é, mas tem uma diferença. Vamos lá. Vamos? Vamos fazer? Três, Eu vou mudar a sequência e vocês vão acompanhar. Tá ok? Vamos lá. três, dois, um, Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura a mão em cima! Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, normal e 1, 2, 3, 4 Faz devagar minha amiga 6, 7, 8, 9, 10 A frente e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, mais 10, vai 2, 3, à frente, bora 6, 7, 8 8, Nove 10. Isso aí Agora a gente vai fazer o seguinte Afundo reverso Que nós vamos fazer aqui Isso Aquele afundo reverso Que era o seguinte Tá parado Jogou a perna atrás Desceu Joelhada Jogou a perna atrás Joelhada Jogou a perna atrás Joelhada Tá ok? Pegaram? Vamos lá Três Dois vamos um. Vambora Um 2, isso, vai. 3, 4, 5, 6, 7. Bora. 8, 9, 10, 11. Bora, 12. 13, 14. 15, sem step. 16, 17. 18 19 20, mudou o lado, vamos embora para o outro lado vai, 3, 2, 1 força, vai 1 2 3, força 4 5 não é para perder o equilíbrio 6 7 abre a perna 8 9 10 11 12, 13, contando, 14, 15, 16, bora, 17, 18, não desiste não, 19, 20, parou, descansa, bebe uma água.